Não sei agora, porque está um que a gente, já estamos aqui com mais um vídeo. E hoje... Uma... uma gameplay de um jogo que vocês estavam pedindo há bastante tempo. Slitherial. Então vamos ver como é que dá essa bagaça aqui. Eu já sei como funciona. Pra quem não sabe, nós somos um... uma cobra. Né? Um pinto. Que vai comer dos pintos. Basicamente isso. então nós estamos aqui no nosso universo de Gamox ele é apenas uma minhoquinha feliz Ai meu Deus Ele é apenas uma minhoquinha feliz Ele estava andando Comendo comidinhas Nossa senhora Ui Peguei bitch. Não oh oh, oh oh, meu Tá Meu aqui Não, não, não, não, não. Ai não. Não, não não, não, não Não, não, não Não, não Ele não vai me matar aqui dentro <risos> Ai meu Deus Vamos tentar de novo Então bora Eu sou uma minhoca Instant <risos> Felizmente, Pelo Pelo vasto mundo Quadrado Isso não é um quadrado gamox Você é muito bom <risos> <risos> Mas estamos com lilás Ou roxo ou rosa Vamos, Sei lá, escolha você Nome dessa cor, mas e agora nós iremos dominar este jogo? Oh, alguém vai morrer aqui? <risos> eu sou malvado, eu sou malvadão. Eu sou malvadão... Opa, Fion, não vem não! Não vem que hoje não tem não pra você não! Ah, muito... Uh, uh, uh, uh. otário, Ah! Gente, isso aqui é um jogo de estressar, é? E eu não tô sabendo... Eu sou muito ruim! Ai, meu! Seu otário. Otário, você não vai pegar. Não, porque eu mando em vocês, seus lixos. Não, não, não. Ah, oh, otário. <risos> o cara foi querer apostar uma corrida, otário. Não sabe de nada. Não, tem que ficar atento. Não posso ficar olhando pra câmera, gente. Entendi a sua estratégia malvada. Malegna. Só uma... Ui! Ah, gente, os caras ficam querendo me chupar aqui, mano. <risos> gente, que foi isso? Não, não, não, não, não. Meu. Opa, opa, olha só. Olha só, Uhul! Ah, essa, gente, já começou muito bem, hein? Sabe quando você vê? É essa... não sai daí, ô Kenga prostituta. <risos> <risos> Opa, esses <risos> é, lixo. Uou. Ele disse que ele vai morrer. Nossa, eu matei todo mundo! Double kill, triple kill, quadra... Nossa, gente, calma. Tá dando muito certo. São uns lixos, mesmo, hein. Nossa, gente. Wow, quase. I okay. Caralho Gamox, você é muito ruim.